Meus amigos, um abraço, muita paz, muitas energias positivas aqui no Canal Mais Brasil, no quadro Entretenimento, novamente com informações para vocês. Antes de trazer a matéria, nós queremos falar para você se você ainda não se inscreveu no Canal Mais Brasil, por favor, se inscrevam, porque assim você poderá receber as nossas notificações. Ajude-nos para que nós possamos juntos crescermos para trazer as informações com mais Prestação de serviços para vocês. Não se esqueçam de se inscrever e deixar o seu gostei ou não gostei. No último dia 23, aconteceu na Associação dos Arquitetos e Engenheiros de Frotal, uma reunião para se tratar sobre o plano diretor da cidade de Frotal. Estiveram presentes vários engenheiros, estiveram presentes vários arquitetos e também a promotora a doutora Angélica Poliana Queiroz. E ela conversou com a nossa reportagem e ela nos disse sobre a importância desse trabalho. Vamos ouvir. Eu fui convidada para essa reunião, né, é, pelo Adriano, que integra aqui a associação. E é, o propósito da reunião é retomar discussões acerca do projeto de lei do plano diretor é, que está paralisado na Câmara dos Vereadores, né. É, esse projeto de lei, ele é, visa a atualização do plano diretor atualmente vigente, que já está bastante defasado, né? É, ele data, se não me engano, em 2006, o plano diretor, e ele teria que ser revisado é, pela, pelo Estatuto da Cidade, é, se não me engano, em 10 anos. É, mas não foi revisado, né? E... e... Enfim, ele está paralisado. O fato é que, com o crescimento da cidade, né, é, é de assim, extrema importância que seja revisto esse Plano Diretor para adequar a realidade é, da cidade. Da cidade e, obviamente, do município como um todo. Né, como eu falei aqui né, na reunião que o, o Plano Diretor não tem, é, ele tem que abranger o município como um todo e, e, e, e, assim sendo, ele tem que levar em conta também o que acontece na zona rural, como ela interfere no meio urbano e tudo mais. E a ordem urbanística, ela engloba né, todas as questões é, sociais, ambientais né, é, que interferem no meio urbano, na qualidade de vida das pessoas que vivem nas cidades, né? é, corrigido no município como um todo. Então, assim, é, é, é esse é o objetivo, né? a ordem urbanística é justamente isso, é você possibilitar uma qualidade de vida a população, é possibilitar que aquelas pessoas elas, é, possam exercer né, a, os atos né, da vida civil, possam exercer seu trabalho, possam ter espaço de lazer, possam ter uma qualidade de vida, usufruir dessa qualidade de vida e para isso acontecer, né, no plano diretor e nos instrumentos correlados para uma adequada é, é, ordenação né, que propicie justamente esse desenvolvimento sustentável porque se a cidade cresce sem essa ordenação né, é, a tendência é que não haja é, qualidade de vida né, para as pessoas porque vários problemas de ordem ambiental, de ordem urbanística propriamente dita, né, como é, relacionados a saneamento básico, relacionados a edificações, eles tendem a surgir quando não há essa ordenação. Então, é muito importante que haja essas especificações e é muito importante é, que haja fiscalização, evidentemente, após ter essa previsão, né porque é, vai impactar diretamente na vida das pessoas, né? dos atuais habitantes e dos futuros, porque a gente tem que pensar numa perspectiva futura de crescimento da cidade. Lá esteve presente também o engenheiro Adriano Oliveira, que também falou sobre a reunião. Sardinha, plano diretor é aquela lei que dá as diretrizes para o desenvolvimento da cidade. Nós temos um plano diretor vigente, Desde 2006, porém ele está desatualizado e existe um projeto de lei para que ele possa ser atualizado. Porém ele está, ele foi enviado para a Câmara em 2018 e ele não teve prosseguimento lá. É, em conversa com a doutora Angélica, a promotora que é responsável né, dentro do Ministério Público pelo urbanismo, é, nós percebemos que ela também tinha a mesma preocupação que a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Frutal tinha em relação ao plano diretor porque ele está paralisado há muito tempo e essa lei ela vai nortear o desenvolvimento da cidade para evitar é, que a cidade cresça é, desordenadamente o que vem ocorrendo há muito tempo e isso, mesmo que a população não saiba, interfere diretamente na vida dela porque o plano diretor ele vai ordenar o crescimento da cidade para que é, evite-se, por exemplo, futuras é, inundações e alagamentos, que a gente não tenha tanto engarrafamento no trânsito, que a gente tenha um trânsito melhor, vai é, preservar o meio ambiente da cidade. O plano diretor ele é a lei que ele vai é, reger como um maestro todo o ordenamento é, urbano da cidade. Então, da cidade, não só da cidade, mas da zona rural também. né? Nós vamos ver a vocação, Ele... a gente vê a vocação que o município tem para que a gente possa é, ter essas diretrizes ao encontro dessas vocações. Então, a Associação de Engenheiros e Arquitetos de Frutal, ela vem há anos se empenhando em ter um plano diretor realista, né, de acordo com as necessidades locais e não um plano diretor feito por uma consultoria externa que talvez não conheça a nossa realidade e queira implantar aqui algum tipo de regulamentação que não vai ao encontro dos anseios da nossa sociedade. Então, essa reunião com a doutora Angélica, que é a promotora que cuida do urbanismo, no Ministério Público, aqui na comarca de Furtal, ela foi muito frutífera, porque a gente está começando a traçar um caminho de união entre a Associação dos Engenheiros, que é um, um representante da sociedade civil, e Ministério Público, para que a gente possa fazer esse projeto de lei que está na Câmara desde 2018, finalmente andar. Antônio Ferreira Borges, presidente da Associação dos Arquitetos e Engenheiros de Frutal, também deu a sua opinião sobre a importância dessa reunião sobre o plano diretor da cidade. A gente vem buscando há tempos, a gente já vem com trabalho, eu, sou o Paulo, sou o Davi, o Adriano, aqui da Associação dos Engenheiros e todos os membros, em busca de um crescimento da cidade ordenada então eu vou falar mais no âmbito de crescimento e expansão urbana que é mais ligado à nossa área certo? então eu venho acompanhando eu, com 12 anos de experiência profissional eu sou formado há 12 anos eu sempre trabalhei com loteamento trabalhei em construção civil trabalho com avaliação imobiliária e como meu pai engenheiro civil e está há 40 anos na nossa cidade frutal, então aprendi muito com ele, sabe, ordenamentos, ordenamento, e tudo isso. Então o que, que acontece? A gente vai acompanhando durante a essa vida profissional da gente todos os erros, os benéficos, é, erros que se a gente não tomar providência agora a gente pode trazer, trazer grandes prejuízos para a nossa cidade, entendeu? Então a gente tenta acompanhar, tenta fazer diretrizes, entendeu? Mas, não é, a voz final não é nossa. Então a gente tenta agora com essa reunião com a nossa promotora Angélica, estamos buscando apoio, força perante a Câmara, perante o Legislativo, o Executivo, para tentarmos resolver alguns de inúmeros problemas de crescimento é, do nosso município de Frutal. Né? Então hoje você vê, nada mais a cidade está num crescimento acelerado e desordenado, onde surgem vários loteamentos e nas quatro pontas sem um plano de arruamento, de intersecção de ruas, sem um plano de drenagem pluvial, onde hoje todos veem que chover na nossa cidade, coisa de uma hora, uma chuva torrencial, a gente tem inundação em vários pontos. Então isso é devido ao quê? Isso é devido à hora da execução, da aprovação de um loteamento, é, não cumprir perante a, os projetos, entendeu? não ter uma fiscalização... É, do município se aquele projeto está sendo feito daquele jeito, com aquele número de boca de logo certo, se está fazendo a condução de água correta para, para os mananciais, para direcionar para as nossas vertentes. E isso não acontece. Então, hoje em dia eu, estamos sofrendo que o que vamos falar assim, um país nosso Brasil, o que manda é, é vamos falar assim, o, por trás são poderes de. Pessoas grandes que onde elas fazem o que bem entende e isso prejudica todo o desenvolvimento da nossa cidade. Eu me preocupo muito com isso, porque a gente pode hoje tomar uma solução que gastaria, vamos falar em valores X, se não tomar essa solução rápida, daqui 5, 10 anos vai ser 200X. Aí o que vai acontecer? A gente não vai conseguir fazer. Então perdemos todo o controle da nossa cidade. Então a cidade é uma cidade maravilhosa, tem tudo para crescer, tem tudo para virar um, um município sabe, tá, maior que Barretos, que tudo isso. Porque hoje a gente tem inúmeras indústrias, usinas, onde traz muito emprego para a nossa cidade, que movimenta a nossa economia. Entendeu? Então a gente precisa dedicar mais para a nossa cidade. Então, a gente, por meio da nossa promotora Angélica, vamos querer dar uma alçada dentro do Executivo, do Legislativo, para poder estar tá falando alguma coisa, porque a voz nossa perante o crescimento urbano eu acho que é o mínimo que a gente tem que ter, que é a Associação de Engenheiros e Arquiteto Frutal, onde está a alma da construção, a alma do, da expansão. Então, a gente vamos continuar trabalhando firme, sabe? Estou aqui há quatro anos, estou no meu segundo mandato de presidente da Associação de Engenheiros. Brigamos, tentamos, e agora eu penso que com a promotora a gente vamos conseguir dar um gancho e fazer com que o nosso poder público nos ouça, e para fazer uma cidade melhor, uma cidade crescer ordenadinha, porque a gente tem tudo para ser uma mega cidade. E estamos aí para isso. E assim, meus amigos, nós encerramos essa matéria, deixando um abraço, um carinho bem gostoso para vocês. A qualquer momento, a gente volta com mais informações. Beijo no coração. Não se esqueçam de se inscrever e deixar o seu gostei ou não gostei aqui no canal Mais Brasil.